nós estamos neste momento numa situação de uh, teletrabalho obrigatório sempre que compatível com as funções uh, sempre compatível com as funções das pessoas uh, e temos uh, a partir do dia 1 de janeiro desde o dia 1 de janeiro regras diferentes uma lei diferente do teletrabalho que é diferente da regulamentação que vinha do código de trabalho da direita 2003 era o que nós tínhamos sobre teletrabalho e era um conjunto de normas que não garantiam uh, direitos aos trabalhadores e portanto nós fizemos um, um, um trabalho, junto também com trabalhadores, com estruturas sindicais, com juristas do trabalho, para eh, tentar eh, ter uma lei eh, mais decente que proteja os trabalhadores em teletrabalho. Sou trabalhador de call center há, há 17 anos, iniciativas parlamentares como as que existiram por parte de partidos como o Bloco de Esquerda na Assembleia da República, de se legis legislar, desculpa, de forma mais concreta e, e fechada no bom sentido, isto é, no sentido das interpretações da lei serem o mais próximas e defensoras possível do mundo de, do lado de quem trabalha, foram e são extremamente importantes. É. Eu trabalho numa instituição bancária, já tínhamos algum registro de regimes de teletrabalho para alguns trabalhadores. A aproximação da nova lei houve uma pressa em que, dentro dos postos, os contratos que fossem aprovadas, um, teriam todas com início de 1 de janeiro, mas era essencial, e isto foi medido pelos recursos humanos na altura, que fossem assinadas antes da, da nova lei entrar efetivamente em vigor. A adenda, curiosamente, dizia que todas as despesas ficariam a cargo dos trabalhadores, ao mesmo tempo que remetia para um regulamento interno que falava numa tabulação de, dos valores que depois seriam pagos e de, de todas as regras de privacidade. Eu acho que os perigos é uh, perceber como é que se posicionam as, as associações patronais, perceber como é que as empresas vão reagir a isto tudo. Se vão combinar estratégias, se vão fazer cartel altiço, nomeadamente onde eu trabalho, já tem histórico disso mesmo, já foi condenada pela, pela autoridade da concorrência. Eu sou professor no, no, no ensino superior público uh, e, com, e, e tendo eles aulas simultâneas, portanto com um em dados móveis no telemóvel uh, ou com um no telemóvel e outro no computador, portanto constituindo uma situação de desigualdade também junto dos estudantes. Uh, eu trabalho como administrativa... Uh... Houve uma situação crítica quando, em, termos, em tempos iniciais, se passou para teletrabalho, não havendo aquela possibilidade de os pais acionarem dispensa para tomar em conta dos miúdos. Eu, eu estou aqui eu trabalho na RTP. Eu, eu bem sei que a lei abre a possibilidade de nós termos acesso aos teletrabalhadores. O que vai é que, mas há aqui um problema que ainda temos que tentar percebê-lo melhor: que é vai haver muitos contratos que vão surgir. E esses sim vão, vão já estar, uh, vão ser precários, vão ser contratos de avanças e coisas do género, que as empresas vão tentar uh, que não cheguem às, às organizações sindicais. Eu, no que toca à organização sindical em que estou, já já, já fiz saber à, à administração na última reunião que vou querer o contato dos teletra, teletrabalhadores. Mas não tive resposta, vou ter que fazer isso em ofício. Por isso vai haver resistência a esse contato. Não tínhamos dúvidas. Esse é o ponto das coisas que atualmente me está a preocupar, a principal, é o direito a desligar, que, que se agrava numa pessoa que tem uma situação de, de part-time, porque eh, os colegas estão, no fundo, a trabalhar 8 horas, eu estou a trabalhar quatro, e às vezes o direito a desligar é complicado. Se o trabalhador não quiser ir para o teletrabalho, se não lhe compensar, se não tiver um espaço, Ninguém tem que ir para teletrabalho. O mais importante era a lei definir duas coisas sobre as despesas. Primeiro, definir imperativamente que é uma obrigação patronal. Segundo, definir que o tele, as regras do teletrabalho, nomeadamente esta, ficam salvaguardadas pelo tratamento mais favorável. A fiscalização é a responsabilidade da ACT, mas será sempre também eh, dependente da capacidade de organização dos trabalhadores e nós também, o Bloco de Esquerda, também está disponível para, nomeadamente com, com o mail que criamos para receber denúncias e para ajudar a dar visibilidade a essas denúncias como temos feito noutras áreas. A prioridade vai ser a lei chegar ao terreno. Isto porque a lei acabou de ser feita, acabou de entrar em vigor e ainda que não seja perfeita, parece-nos que o caminho que pode dar mais força é agora fazer a força pela fiscalização. Foi muito importante conseguir um princípio que é ter o teletrabalho no código do trabalho, algo que o Partido Socialista não queria, queria uma espécie de regulamentação que não sabia que fosse é que teria. Não é? E, portanto, isso é, é muito importante e, depois, com as características que o Zé Soeiro já, já referiu, do princípio de tratamento mais favorável e todas as questões enfim, que ficam regulamentadas na lei e no Código de Trabalho, isso é toda uma outra diferença. Portugal tem leis, às vezes, bem melhores do que a sua prática e, no trabalho, isso não é, infelizmente, não é, o trabalho não é uma exceção. Nós achamos que é possível termos um novo ciclo político em Portugal, com o Bloco de Esquerda reforçado e com uma maioria que responda às questões do trabalho.